Esse cara tá fazendo algo muito, muito Engraçado. Esse colecionador de skins Aqui do CSGO, ele teve uma ideia De estragar a vida de algumas Pessoas com algumas skins que ele tem Aqui no inventário dele. Tem pessoas que desejam Criar skins únicas, né? As pessoas vão Lá e colocam vários adesivos E pimba, né? A skin fica pronta E depois elas desejam que ninguém tenha uma skin Igual a elas. Existem essas pessoas Esses colecionadores que vão atrás De skins nunca criadas antes? Pois é E aí vem esse cara aqui pra acabar com a Felicidade dessas pessoas e eu vou mostrar ah, por quê, mano? Olhando aqui nas skins dele, olha o tanto de adesivo que esse cara coleciona. E nós temos o vencedor!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 E galera, tudo começou com essa skin aqui. O modo os operantes dele nunca mudou desde esse craft que ele fez pra estragar com a felicidade de uma outra pessoa. Porque se liga só na data Olha só, mano. Existia uma Desert Eagle Emerald Irmungandr 0.02 com 4 desse adesivo aqui. Tá no desse cara desde 551 dias atrás. E aí chegou, mano. 180 dias atrás o cara fez o mesmo craft na mesma arma com o um float menor. Mas são os meus adesivos. Portanto, deixou. De ser única no mundo, mano A skin daquele cara lá Essa daqui tudo bem, é um adesivo barato Mas ele fez com adesivos mais caros Se liga na segunda invenção dele, mano O segundo crime aí, virtual desse cara Essa MP9, ela tá com quatro adesivos Que cada um desses adesivos custa 300 reais, mano É sério, eu não tô de brincadeira não O pessoal paga 375 reais nesse adesivo É um adesivo antigo, né? De catavista 2015 Então entendo por que, que ele já tá valendo mais de 300 reais Mas olha só o que, que ele fez, mano Que cara, mano Existia a mais de 100 Dias, essa MP9 de Lily desse jeito aqui, que era um craft único no hum. mundo. Aí ele foi lá 100 meses atrás e craftou igual, velho. E ele fez a mesma coisa com essa Scout Fever Dream, adesivo antigo, mano, de 2014. 440 reais. Ele estragou a felicidade desse cara aqui, mano. O cara até botou a skin à venda aqui, ó. 420 dólares. Bizarro, mano. Tipo, pensa, esse cara aqui, ele tinha craftado essa skin, gastado aí, nos meus cálculos, 300 dólares, mais o preço dessa skin, para ela ser única no mundo, vê um cara e faz uma igual. Essa daqui eu tenho certeza que foi mais uma das safadezas dele, porque Flipside não é um adesivo barato, mano. Mais um craft que era único no mundo que ele destruiu. <risos> E esse aqui foi tão bizarro, mano, porque ele destruiu esse craft dois dias depois do cara pegar a skin, tá ligado? Ele tem um kit aqui, duas skins da mesma coleção, com os mesmos adesivos uma na AWP, né? Outra a M4 e é claro que ele só criou essa ALP e essa M4A4 pra destruir um outro craft que era único no mundo. Esse é, então, oficialmente o destruidor de skins únicas no mundo, mano. Que doideira, velho. O cara fez isso várias vezes e acho que ele vai continuar fazendo, porque essa é a de... Versão dele. E aí, o que você achou? Deixa um comentário pra mim. A gente vê na próxima. Um abraço. Falou.